Mais um vídeo aqui no canal Apostador Recreativo Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o que fazer quando alguma casa confiscar o seu dinheiro Bloquear sua conta e ficar com o seu dinheiro Na verdade eu nem sei realmente qual é a resposta para isso Então esse vídeo aqui, se você entrou pelo título aí é, esperando uma resposta do que você deve fazer para recuperar seu dinheiro Já adianto que você não vai encontrar porque eu também não sei Eu também já perdi dinheiro em algumas casas de apostas e não recuperei esse dinheiro Então eu vou mostrar aqui apenas algumas dicas que eu acredito que possa é, te ajudar de alguma forma A recuperar ou até mesmo evitar perder esse dinheiro Então diante disso, se você aí teve a infelicidade de ser confiscado em alguma casa Vou recomendar aqui dois sites que você pode fazer a sua reclamação Que eu acredito possa ajudar em algumas casas Entendeu? Não é nada garantido Primeiro aí já é mais do que é conhecido Escrevi um, um texto aqui no, no meu site Vou deixar aí na descrição são as 10 piores casas listadas no Reclama Aqui. As que tem mais reclamações e poucas respostas, poucas soluções. Então esse é o primeiro site o Reclama Aqui. Você vê qualquer pesquisa que você fizer aqui com o nome da casa, você já vai encontrar várias reclamações de algumas casas. É um site que eu indico você fazer a sua reclamação aqui, porque é um dos poucos lugares que você vai ter na internet de expor o que aconteceu com você. E algumas casas, na verdade todas as casas, deveriam se preocupar com a sua imagem. Mas algumas casas se preocupam tanto que elas vêm aqui e respondem e têm então, resolver. Esse é um site no Brasil e que tem, né, rapidamente sem enrolar muito, Reclame Aqui. Agora um site internacional que tem, que é bastante conhecido, um fórum é o Spotsbook Review. É um site que até o próprio fórum se diz se comprometer com as pessoas e entrar em contato com as casas de aposta. Além disso também, é outra coisa que eu indico é você entrar na casa de aposta e geralmente algumas, a maioria das casas de apostas, elas também têm perfis sociais, seja no Facebook, né, a própria página, Twitter, etc. Você reclamar também através as redes sociais já que elas elam pelas imagens delas se você for lá e reclamar é o que eu faria né no meu caso elas também para cuidar da própria imagem acabam te respondendo e procurando uma solução e por último que a quem eu recorreria e digo para você recorrer é ao caso você se registrou pelo link de alguém é pedir essa pessoa, porque essa pessoa também, mesmo que pouca, ela tem alguma voz junto ao programa de afiliados que ela é cadastrada. Ela tem lá o gerente dela, talvez ela consiga, já que ela vai ser um pouco ouvida ali pelo programa de afiliado da, da casa. É muito importante também saber de quem é a culpa realmente, né? nem sempre é da casa de aposta. às vezes... O próprio apostador faz alguma coisa errada, às vezes até mesmo sem saber, por não ler os termos e condições. Como disse bem um usuário aqui, que deixou um comentário no vídeo da Alphabet não paga, porque havia alguns relatos de algumas pessoas reclamando que a Alphabet, além de limitar a conta delas, por ser asiática não deveria limitar, além disso não estava pagando. Bem disse aqui um usuário que muitas vezes a confusão pode ser por conta do apostador. Algumas últimas dicas aqui para quando você for fazer cadastro em alguma casa de apostas, muitas pessoas perguntam quais documentos elas pedem. São sempre os mesmos. Documento pessoal como a foto, pode ser RG ou CNH. É, comprovante de residência, pode ser qualquer boleto que você tenha, basta que tenha o seu nome e o endereço que você registrou na casa de apostas. Você pode conseguir isso em qualquer serviço que você assine, que você pague, pode ser o boleto da faculdade, conta de luz, conta de água, conta de telefone, pode ser qualquer conta aí, desde que esteja o seu nome no boleto e o endereço da residência que você registrou na casa de apostas. As casas hoje também pedem muito selfie, você segurando seu próprio documento com foto. Elas pedem muito isso. Agora, quando você for procurar a casa que você quer apostar, geralmente você vai cair sempre nas mesmas. São as que mais aparecem. Né? Então, Bet365, Betfair e Pinnacle, como exemplo de casas asiáticas... Vão ser sempre as mesmas, mas caso você queira procurar uma outra casa aí, você que é iniciante, né, recomendo você sempre pesquisar é, a opinião de outras pessoas. Você pode procurar isso em fórum mesmo, até no fórum aqui da, que eu indiquei o SBR, ou você vai no site, como eu costumo fazer, e digita o nome da casa e algum termo para ver se você encontra um grande número de pessoas que reclamam daquela casa. Porque sempre você vai encontrar pessoas que reclamam, você, não importa qual é a casa. Então é quase impossível você encontrar uma casa que não tenha ninguém reclamando. Ou ela não é muito conhecida ou ela é nova. Por exemplo, se eu digitar aqui um XBET SCAN, um XBET FRAUDE, você já vai encontrar aí a opinião de várias pessoas, de preferência em fóruns, que fica muito mais fácil aí de você encontrar opiniões verdadeiras. Então dessa forma aqui também você pode saber mais sobre uma casa de aposta. Talvez uma casa de aposta que você queira apostar e nunca viu nenhuma propaganda em nenhum lugar, nenhuma revisão, ninguém falando sobre ela. É uma forma simples de você saber aí. Se essa casa realmente está pagando ou não está pagando, qual é o histórico dela. Então, uma vez escolhida a sua casa aí, outra coisa que eu recomendo é você não deixar uma banca muito grande na casa. Né? Principalmente se for uma casa desconhecida. Então, tem que ter esse cuidado também de onde você pode deixar a sua banca para não vir a perdê-la. É comum também, como eu já citei aqui, teve até um comentário falando que muitas vezes o problema é com as pessoas, a confusão que elas fazem. As pessoas geralmente não têm o costume de ler os termos e condições então, às vezes a pessoa, na pressa de apostar, de ver um anúncio em algum lugar, já vai entrando nas casas de apostas e sem saber muito sobre elas, sem pesquisar, nem mesmo aqui no Google, rapidão, acabam caindo nessas ciladas aí das casas de apostas então isso é mais um vídeo aqui, não é nenhuma garantia de dicas que vai fazer com que você recupere algum dinheiro que você tenha perdido nessas casas por ter sido confiscado, mas talvez possa te ajudar aí no momento que você for escolher uma casa e procurar na internet aí já saber pelo menos a opinião de outras pessoas e isso já dá aí um horizonte para você escolher as melhores casas, então isso aí, esse é isso mais um vídeo, obrigado por assistir e até o próximo